Mateus 25.2 E cinco delas eram prudentes e cinco eram loucas. A palavra prudente no original significa freios e rédeas, clareza ao usar o autodomínio, o autocontrole. Por isso eram sábias. As loucas no original significa apáticas, embrutecidas, não têm a capacidade de discriminação entre a mente do mundo e a mente do espírito. Vamos cruzar com Isaías 57.15 habito no coração do contrito para vivificar o coração do contrito este é o grande segredo o Senhor dá o seu Santo Espírito às pessoas que têm autodomínio, autocontrole, que estão em quietude, que estão em serenidade, que têm as boas ações do caminho, dos estatutos do Senhor, que estão no amar ao Senhor sobre todas as coisas, por isso diz vigiai, para não cair na carne para não cair na mente da carne na mente do mundo, e diz não as conheço, não conheço as loucas, porque não têm espírito, esse é o problema